ou seja, eles estão postergando ao máximo qualquer tipo de abertura, porque precisa chegar em janeiro no Great, quando começa, quando vai ser discutido o Great Reset, e que eles querem na verdade aprovar informalmente, mas na verdade formalmente o grosso da agenda, mas é que, que vai é incluir que... vacinação Sim. obrigatória, tudo, monitoração de todo mundo, bra... bracelete eventualmente tudo a moeda digital fim do fim do dinheiro o cash tudo tudo isso vai ser discutido mas o ponto é que eles precisam jogar então no imprinting entendeu o imaginário é imaginário coletivo sim sim então assim russos envenenando depois Coreia do Norte derrubando avião é bem primitivo é super primitivo os chineses nos enganando finenses nos enganando, latino-americanos traficando, é. É, é, africanos dando golpe de Estado, enfim, são coisas, coisas estão tão marcadas no imaginário social, que assim, é. é a primeira coisa que eles têm que pegar no repertório mesmo, que funciona. Exatamente. É, é muito Exatamente. eficaz fazer esse tipo de negócio. Eu fiquei muito é, impressionado, porque... Piro, nessa semana. Olha, vou dar alguma informação esse, aqui, esse... de que obviamente não tem... Não sim não dá para extrapolar, mas não tem a, a, a, o espaço amostral para extrapolar isso, mas eu achei muito interessante. Eu fui fazer fisioterapia com fisioterapeuta suíço, né, e aí ele perguntou, ah, de onde você é? Eu falei, do Brasil. Aí ele perguntou, ah, o que, que você faz? Eu falei, ó, oh, sou advogado e jornalista. Ele perguntou, oh, eu falei do canal, ele falou que ia tentar ver porque ele falava espanhol, e se ele ia entender, <risos> Aí ele falou o seguinte, ah, você fala de política brasileira, mas qual que é a sua opinião, oh, um suíço, jovem, assim, falou o seguinte, mas qual que é a sua opinião? Porque aqui eu ouço falar muito mal do, do atual governo, do Bolsonaro, mas isso é sempre a visão interessada da Europa, Estados Unidos, OTAN, então é verdade isso, porque eu sempre dou um desconto. Eu falei, não, nesse caso é verdade... <risos> nesse, caso, nesse caso é pior ainda do que falam. É pior ainda. É mas eu achei interessante uma pessoa. Ah, inclusive é uma pessoa assim. Ele, ele é fisioterapeuta, mas ele começou a fazer faculdade de direito. Então passou assim. Né, é, pra fazer nível superior aqui, você tem que estar no, no, no terço superior da turma. naquela né, coisa dos países germânicos que você tem a seleção ainda durante a escolaridade. Eu falei, gente, uma não sei quão representativo ele é, mas até ele já olhar com ceticismo que ele olha na narrativa da imprensa ou tanto de uma forma geral, eu achei sensacional. Tomara que esteja se generalizando por estar batido e surrado. Este tipo de narrativa, Piero. Mas olha olha que história. Eu, esses dias, até estava lendo esse livrinho. Que é o é um... um Manual do Psyops. Aham, uh -huh. é, ok. Mas que é o que eles usaram na contra-guerrilha na Nicarágua. Eles, uh -huh. eles dizem. É, eles, se você ler isso daqui, se você ler isso daqui, você vai ver o quê? Você vê os manuais uh, brasileiros. Ah. de contra-operação, de contra-subjetiva, guerra revolucionária, guerra ah. subjetiva e tal, que foram tiradas de onde? Foram tiradas das experiências dos portugueses em Moçambique, em Angola, que, por sua vez, foram formatados pela experiência francesa lá é, na Muito Argélia. Velho. Então, todo o protoplasma dessa, dessa coisa aí é a ação é, de forças especiais, interrompida tá? desses métodos, daquele coisa do método kurba, que gera a doutrina do choque e tal, da CIA. É toda a experiência francesa na Argélia, é a matriz da Argélia. De... É. De negócio. Então, é engraçado, porque esse manualzinho da CIA, que é contra a guerrilha, que teoricamente serve para qualquer guerrilha, eles tratam, na verdade, os os guerreiros eh, da América Central, exatamente como os portugueses pensavam o, o a Frelimo né? é, e os movimentos marxistas lá em, em Moçambique. É um negócio absolutamente espantoso, como até os, as técnicas de propaganda e contra-propaganda que eles usam são exatamente as mesmas, falam exatamente as mesmas coisas, ou seja, esses caras pegam mesmo esses estudos muito a partir da conceituação de estereótipos que tem na cabeça das pessoas e vão jogando é, em cima disso. Sabe, é. sabe, sabe o, contra o contraste, Pierre, interessantíssimo? O que os iraquianos das milícias estavam lendo já em 2003? O general Já. É lindo! Ele... Estava, estavam aprendendo com o Vietnã. Você sabe que, que teve uma época aqui no Brasil, inclusive, que a Biblioteca do Exército publicou a biografia do general Giap. Ah, que legal! É. Nos anos 90, eles estavam crentes de que o papel das Forças Armadas brasileiras ia ser o de, uma, de, de um exército de resistência colonial. Resistência colonial. É, yeah, yeah. fascinante. E ah. aí o que, que os caras fazem? Eles pegam esse negócio, só que eles esvaziam o conteúdo, ficam um pouco mais formas ali, e entucham isso com as coisas que eles bem entendem depois: do globalista, neo né, chinês, gaysista, é, indígena, é, se infiltrando em tudo quanto é coisa aí, para, enfim, transformar o Brasil, sei lá, eu, Novos Balcãs, eh, é... enfim.